Here it comes, Boom Shakalaka. Se preparem que esse vídeo de hoje vai ser longo Separem aí pelo menos uns 15, 20 minutos o tempo de vocês Nesse instante, eu não sei quanto tempo esse vídeo vai durar Mas eu tenho certeza que vai ser um vídeo longo O que é o vídeo de hoje? É o um vídeo especial em comemoração aos 50 mil inscritos no Boom Shakalaka Na verdade, nesse instante que eu gravo São 49.925 Mas eu acredito que até eu lançar o vídeo Que vai ser amanhã de manhã, segunda-feira Eu acredito que até lá eu consiga os 75 inscritos para completar essa marca de 50 mil. Eu perguntei durante essa semana sugestões para vocês de vídeos especiais para fazer relacionados ao tema de 50 mil inscritos e mais de um de vocês, vários, falaram de jogadores que marcaram 50 pontos em uma partida. Eu fiz um vídeo no ano passado, em outubro do ano passado, que eram os jogadores atuais que, que, que estão em atividade, que já marcaram 50 pontos em uma partida. Durante essa última temporada, vários outros que nunca tinham conseguido conseguiram, tipo Derrick Rose, que conseguiu pela primeira vez na carreira 50 pontos em uma partida. Então, o o que eu decidi fazer para o vídeo de hoje? Como é um vídeo especial, como é uma marca, 50 mil inscritos, eu decidi falar para vocês, mostrar para vocês todos os jogadores da história da NBA que já conseguiram 50 pontos em uma partida. Exatamente isso que vocês escutaram. Todos os jogadores da história da NBA que marcaram 50 pontos. Então eu preparei uma lista para vocês, vou colocar eles todos na tela com algumas observações em determinados jogadores. E eu quero começar com os jogadores que conseguiram 50 pontos apenas uma vez. E eu vou subindo o ranking até o primeiro colocado, que é o jogador que conseguiu mais vezes na carreira. 145 jogadores até hoje já conseguiram 50 pontos em uma partida, uma ou mais vezes. Desses 145, 83 jogadores conseguiram apenas uma vez. E agora eu vou mostrar pra vocês esses 83 jogadores que superaram a marca de 50 pontos uma vez na carreira. Eles estão em ordem alfabética, pelo sobrenome, obviamente. Então, Mahmoud Raul, pelo Denver Nuggets, fez 51 pontos. Sharif Abdurrahim, pelo Atlanta Hawks, fez 50 pontos. O baixinho Michael Adams, pelo Denver Nuggets, fez 54 pontos, com 7 cestas de 3 pontos, que pra época era um absurdo. Lamarcus Aldridge, pelo Spurs, fez 56 pontos nessa última temporada. Nick Anderson, pelo Orlando Magic fez 50 pontos vindo do banco de reservas Yanis Antetokounmpo nessa última temporada também 52 pontos além dos 52 pontos 16 rebotes e 7 assistências pelo New York Bucks Charles Barkley nos playoffs de 94 fez 56 pontos pelo Phoenix Suns Dana Barrows pelo Philadelphia fez 50 pontos 21 de 26 nos field goals Bradley Bill na temporada 17 18 pelo Washington 51 pontos Dave Bean em 70 71 pelos pistons fez 54 Corey Brewer pelos Timberwolves fez 51 e eu fiz um vídeo falando especialmente especificamente sobre esse jogo. Fred Brown pelos SuperSonics fez 58 pontos. Willie Burton na temporada 94-95 fez 53 pontos pelos Sixers e ele é um cara de 10 pontos por jogo na carreira. Joe Barry Carroll 52 pontos pelos Warriors. Cedric Ceballos 50 pontos pelos Lakers. Phil Chenier 53 pontos pelo Baltimore Bullets hoje Washington Wizards. Bob Cousy fez 50 pontos em um jogo de playoffs, jogando 66 minutos, um jogo que teve 4 prorrogações. Terry Cummings pelo Spurs fez 52. Billy Cunningham fez 50 pelos Sixers em um jogo de playoffs. Tony Dell fez 53 pelo Phoenix Suns e é um cara de 9 pontos por jogo na carreira, mais uma surpresa. DeMar DeRozan 52 pelo Raptors em 17-18. John Drew em 78-79 fez 50 pontos pelo Atlanta Hawks. Clyde the Glide Drexler pelos Blazers fez 50 pontos. Tim Duncan passou a marca uma vez, 53 pontos pelos Spurs, obviamente. Dale Ellis fez 53 pontos pelo Seattle Supersonics, ficando 69 minutos em quadra, que é o recorde da história da NBA até hoje. Sleepy Floyd fez 51 pelos Warriors em um jogo de playoffs. Joe Foulkes, na temporada 48-49, fez 63 pontos pelo Philadelphia Warriors. Gil Goodrich pelos Lakers, 53 pontos. Paul Greer pelo Sixers 50 pontos Blake Griffin nessa última temporada fez 50 pontos pelo Detroit Pistons Cliff Hagan pelo St. Louis Hawks fez 55 Richard Hamilton pelos Pistons fez 51 John Havlicek fez 54 pelo Celtics em um jogo de playoffs Spencer Haywood pelo Supersonics fez 51 pontos Lou Hudson pelo Atlanta Hawks fez 57 pontos Jim Jackson pelo Dallas Mavericks 50 pontos Brandon Jennings fez 55 pontos pelo Milwaukee Bucks no seu sétimo jogo na carreira Neil Johnston, 50 pontos pelo Philadelphia Warriors, em 53, 54, Larry Cannon fez 51 pelo San Antonio Spurs, Billy Knight, 52 pelo Indiana Pacers, Rudy Larusso fez 50 pontos pelos Lakers, Rashard Lewis, 50 pontos pelos Supersonics, Kevin Love, fez 51 pontos na época de Timberwolves, Stephon Marbury, fez 50 pelo New Jersey Nets. Kevin Martin fez 50% pelo Sacramento Kings, Vernon Maxwell 51% pelo Houston Rockets, CJ McCollum fez 50 pontos em 29 minutos pelo Portland Trail Blazers, Kevin McHale 56% pelo Celtics, Andrew Miller 52% pelos Blazers, Reggie Miller 57% pelo Indiana Pacers, Earl The Pearl Monroe 56% pelo Baltimore Bullets, Alonzo Mourning 50% pelo Miami Heat, Calvin Murphy 57% pelo Houston Rockets, Tracy Murray, 50, pelo Washington Wizards. Mike Nolan, 52, pelos Nets. Jermaine O'Neill, 55, pelos Pacers. Tony Parker, 55, pelos Spurs. Paul Pierce, 50, pelo Boston Celtics. Willis Reed, 53, pelos Knicks. Glenn Rice, 56, pelo Heat. Clifford Robinson, 50, pelo Suns. Chuck Robinson, 51, pelo New Orleans Jazz antes de virar em Utah Jazz. Derrick Rose, 50% pelos Timberwolves, que nem eu falei nessa última temporada Terrence Ross, em 2013 e 14 fez 51% pelo Toronto Raptors Brandon Roy, 52% pelos Blazers Dolph Chase, fez 50% pelos Syracuse Nationals hoje, Philadelphia 76ers Charles Smith, 52% pelos Clippers Jerry Stackhouse, 57% pelos Pistons Damon Stoudemire, 54% pelo Portland Trail Blazers Amaris Stoudemire, 50% pelo Phoenix Suns David Thompson, 73% pelo Denver Nuggets Carl Anthony Town 56% por Minnesota Kelly Tripuka, 56% pelos Pistons Chet Walker, 56% pelos Chicago Bulls John Wall, 52% pelos Wizards Chris Webber, 51 pontos e 26 rebotes pelo Sacramento Kings Walt Wesley, prazer descobrir a existência dele hoje 50 pontos pelos Cavaliers Deron Williams, 57% pelos Nets Freeman Williams, 51% pelos San Diego Clippers Lou Williams, 50% pelos Clippers também Mo Williams, 52 por Minnesota e dois jogadores do Nets para finalizar, 52 pontos de Ray Williams e 50 pontos de John Williamson. Esses são os 83 jogadores que conseguiram passar a marca de 50 pontos uma vez na carreira. Então, ainda faltam 62 jogadores nesse meu vídeo. Então, eu vou mostrar os jogadores que conseguiram duas vezes na carreira alcançar 50 pontos. São 23 jogadores. Ray Allen, uma vez por Seattle, 54, e uma vez por Boston, 51 nos playoffs. Jimmy Butler, duas vezes pelo Chicago Bulls, 53 e 52. Tom Chambers, duas vezes pelo Suns, 56 e 60. DeMarcus Cousins, duas vezes pelos Kings, 56 e 55. Alex English, duas vezes pelos Nuggets, 54 e 51 Patrick Ewing, duas vezes pelos Knicks, 51 e 50 Elvin Hayes, duas vezes pelos Rockets, 54 e 50 Alan Houston, duas vezes pelos Knicks, 53 e 50 Kyrie Irving, duas vezes pelos Cavs, 55 e 57 Antoine Jameson, duas vezes pelos Warriors, as duas vezes 51 Sam Jones, duas vezes pelos Celtics, também as duas vezes 51 pontos Jamal Mashburn conseguiu uma vez pelo Dallas e uma vez pelo New Orleans Hornets, 50 pontos por cada. Hakim Olajuwon, 52 e 51 pontos pelos Rockets. Geoff Petrie, 51 pontos pelos Blazers, duas vezes na mesma temporada, ambas contra o Houston Rockets. Michael Redd, 57 e 52 pelo Milwaukee Bucks. Oscar Robertson, 56 e 50 pelo Cincinnati Royals, hoje Sacramento Kings. Pervis Short conseguiu 57 e 59 pontos pelos Warriors. Phil Smith, duas vezes 51 pontos pelos Warriors. Azeia Thomas conseguiu 52 pontos e 53 pontos nos playoffs, ambas pelo Boston Celtics. Jack Twyman, 50 e 59 pontos pelo Cincinnati Royals. Kiki Van Der web 51 e 50 pelo Denver Nuggets, Campbell Walker 52 e 60 pelo Charlotte Hornets, vai jogar pelo Celtics agora, e por fim George Ardley 51 e 52 pelo Detroit Pistons. Então agora restam 39 jogadores que conseguiram 50 pontos em um jogo três ou mais vezes. 10 jogadores conseguiram 3 vezes alcançar a marca de 50 pontos. Gilbert Arenas, na temporada 2006-2007, conseguiu 3 vezes pelo Washington Wizards, 60, 54 e 51 pontos. Devin Booker conseguiu 3 vezes já pelo Phoenix Suns, 70, 59 e 50 pontos. Vince Carter já conseguiu 2 vezes por Toronto, 51 e 50 nos playoffs, e uma vez pelos Nets, 51. Anthony Davis conseguiu 3 vezes pelos Pelicans, 59, 50 e 53. Richie Guerin conseguiu três pelos Knicks, 57, 51 e 50. Dirk Nowitzki, 53, 51 e 50 nos playoffs, pelos Mavericks, obviamente. Shaquille O'Neal conseguiu 53 pelo Orlando, 50 e 61 pelos Lakers. David Robinson, 52, 50 e 71 pelos Spurs. E, ironicamente, ele está junto com o Shaquille O'Neal e ele fez 71 pontos no jogo que ele queria bater o Shaquille O'Neal como tinha da temporada. Klay Thompson conseguiu 52, 60 e 52. Curiosamente, ele jogou apenas 33, 29 e 27 minutos, respectivamente. Se ele ficasse mais tempo em quadra, ele poderia ter aumentado esses números. Por fim, do Wayne Wade, na mesma temporada, em fevereiro, março e abril de 2009, ele conseguiu 50, 50 e 55 pelo Miami Heat. Restam 29 jogadores. Vamos para os jogadores que conseguiram 4 vezes 50 pontos na carreira. Carmelo Anthony, duas por Denver e duas pelo New York Knicks. A maior pontuação dele foi 62 pelos Knicks. Nate Tiny Archibald conseguiu 4 vezes 55 é o recorde dele pelo Cincinnati Royals, as outras três vezes pelo Kansas City Omaha Kings, que hoje é o Sacramento Kings, novamente. Larry Bird conseguiu quatro vezes, o seu recorde é 60 pontos pelo Boston Celtics, e eu tenho um vídeo só sobre esse jogo, Jamal Crawford bateu dois recordes. Primeiro, ele é o único jogador a conseguir por quatro franquias diferentes. Ele conseguiu por Chicago Bulls, pelo New York Knicks, pelo Golden State Warriors e pelo Phoenix Suns. Essa última vez, aos 39 anos de idade, é o jogo de 50 pontos mais velho da história da NBA. Moses Malone conseguiu duas vezes pelo Houston, uma pelo Philadelphia e uma pelo Washington Bullets, o recorde é 53 por Houston. Tracy McGrady conseguiu quatro vezes pelo Orlando Magic, o seu recorde é 62 pontos. E George Micah, lá no, no final da década de 40 e início da década de 50, conseguiu quatro vezes pelo Minneapolis Lakers, seu recorde de pontos é 61. Três jogadores conseguiram cinco vezes. George Gervin, as cinco vezes pelo San Antonio Spurs, o recorde dele é 63. Karl Malone, as 5 vezes pelo Utah Jazz, o recorde dele é 61 e uma dessas 5 vezes foi nos playoffs e Bob McAdoo conseguiu 5 vezes pelo Buffalo Braves, hoje Los Angeles Clippers, uma delas também nos playoffs Cinco jogadores conseguiram 6 vezes Stephen Curry tem o seu recorde de 54 pontos em uma derrota para os Knicks, onde ele despontou para o mundo chutando 11 de 13 para 3 pontos Adrian Dantley conseguiu 6 vezes pelo Utah Jazz, seu recorde são 57 pontos Damian Lillard conseguiu 6 vezes por Portland, o máximo de pontos dele são 59, mas o jogo mais emblemático foi o jogo que encerrou a série de playoffs entre Blazers e OKC, quando ele acertou aquela bola de 3 de muito longe. Pistol Pit, Pete, Pete Maravich conseguiu 6 vezes: 2 por Atlanta e 4 pelo New Orleans Jazz. Seu recorde é 68, pelos Jazz também tem um vídeo falando sobre essa partida. E Russell Westbrook já conseguiu seis vezes até hoje, todas por OKC, obviamente. O recorde dele são 58. E desses seis jogos, em quatro deles ele conseguiu um triple-double. Três jogadores conseguiram sete vezes. Kevin Durant, quatro por OKC e três por Golden State. O recorde deles são 54 pontos por OKC. Bob Pettit sete vezes, todas pelo St. Louis Hawks. O recorde é 57. E ele tem 50 pontos no jogo 6, no jogo do título das finais de 58 contra o Boston Celtics. E Jerry West tem sete vezes também, todas pelos Lakers, duas pelos playoffs, seu recorde é 63 pontos. Então agora a gente vai entrar no top 10, que na verdade é um top 11, porque a gente tem um empate na décima colocação. E esse empate na décima colocação no nosso top 10 é entre Bernard King e Dominic Wilkins. Ambos conseguiram oito vezes, 50 pontos em uma partida. O Bernard King conseguiu uma pelos Warriors, cinco pelos Knicks e duas por Washington, seu recorde são 60 pontos. E o Dominic Wilkins conseguiu as oito vezes pelo Atlanta Hawks, seu recorde são 57 pontos, uma dessas vezes foi nos playoffs. Nono colocado no ranking, Karim Abdul-Jabbar, dez vezes, a curiosidade é que as dez vezes foram pelo Milwaukee Bucks, a última aos 27 anos de idade. Depois que ele foi trocado para os Lakers, ele nunca mais conseguiu alcançar 50 pontos, seu recorde são 55 pontos. Oitava colocação, até o momento o LeBron James tem 13 jogos de 50 pontos. 8 por Cleveland, depois duas por Miami, depois mais duas por Cleveland e, por fim, uma vez pelos Lakers. O curioso é que das 13 vezes, 12 delas foram fora de casa. A única que foi em casa é o recorde dele, 61 pontos contra o Charlotte Bobcats. Sétimo lugar para Allen Iverson, 14 vezes. São 13 vezes por Philadelphia e uma vez pelos Denver Nuggets, depois que ele foi trocado. Seu recorde, 60 pontos em uma partida e das 14 vezes, 3 vezes foram nos playoffs. Sexto colocado, Rick Barry, 15 vezes dentre São Francisco Warriors e Golden State Warriors. Seu recorde, 64 pontos e nesse jogo ele quase conseguiu um Triple Double, 10 rebotes e 9 assistências. Dessas 15 vezes, uma vez foi nos playoffs. Aí temos um empate no quarto lugar. James Harden até o momento tem 18 jogos de 50 pontos seu recorde são 61 pontos, ele tem 5 Triple Doubles, que é um recorde na NBA, 5 Triple Doubles com 50 pontos, e ele tem o único Triple Double da história da NBA com 60 pontos marcados. Também com 18 jogos de 50 pontos é Baylor, seu recorde são 71 pontos, e ele tem 61 pontos em um jogo de finais, que é o recorde da NBA em um jogo de finais. Também um Triple Double com 52 pontos, 25 rebotes e 10 assistências, um absurdo. Terceiro lugar medalha de bronze para Kobe Bryant. 26 vezes ele alcançou 50 pontos, ele tem 81 pontos em um jogo, que é a segunda melhor marca da história da NBA. E ele tem uma curiosidade, que ele marcou 60 pontos na sua despedida da NBA em um jogo contra o Utah Jazz. Medalha de prata para Michael Jordan, 39 vezes ele alcançou 50 pontos... 38 vezes pelo Chicago Bulls e uma vez pelo Washington Wizards. Dessas 38 do Chicago Bulls, 8 vezes foram nos playoffs. Ele tem 63 pontos em um jogo de playoffs, que é o recorde da história da NBA, mas o recorde da carreira dele são 69 pontos em uma partida. E o primeiro lugar da minha lista de todos os jogadores com mais jogos marcando 50 pontos disparado é Will Chamberlain, 122 vezes, são 109 vezes pelos Warriors, 11 vezes por Philadelphia 76ers e duas vezes pelo Los Angeles Lakers. Ele tem o maior recorde da história da NBA de 100 pontos em um jogo. Ele conseguiu quatro vezes nos playoffs e ele tem dois triple doubles também com 50 pontos. Alguém ainda está assistindo esse vídeo até aqui? Com certeza foi muito demorado, mas esses são todos os jogadores da história da NBA que já marcaram 50 pontos em uma partida. Eu deixo aqui uma pergunta para vocês comentarem... Quem vocês acham que vai ser o próximo jogador que ainda não marcou 50 pontos que vai vir a marcar? palpites dos jogadores atuais que ainda não marcaram quem vocês acham que pode marcar 50 pontos pela primeira vez nessa próxima temporada 2019-2020. Digam aí nos comentários a sugestão de vocês. E muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até o final, ele deve estar com quase 20 minutos a essas alturas. Muito obrigado também a cada um dos 50 mil inscritos aqui no Bunchakalaka. São dois anos e meio, um pouco mais de dois anos e meio de canal. Muito legal saber que eu construí aí uma comunidade de pessoas que estão sempre interessadas em assistirem aos meus vídeos. Valeu então? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo aqui no canal. Valeu!